E a organização? Precisa ser preparada para a sucessão? É preciso preparar o terreno? Deixar o espírito da organização apta a um processo sucessório para que tenha legitimidade na prática da organização? Sem dúvida. Eu acho que a, a organização tem um papel importante de você criar um, uma cultura, criar um ambiente é, que favoreça a preparação das pessoas, que estimule as lideranças a preparar outras... Uh, lideranças nós temos visto algumas organizações já uh, uh, intervindo nesse processo de uma forma mais direta né? uh, uh, por exemplo uh, as lideranças em determinados momentos se reunindo para discutir as pessoas e o perfil dessas pessoas para assumir po possíveis posições de liderança e eventualmente até é uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, criando espaços de desenvolvimento para as pessoas por exemplo eu tenho um projeto que é um projeto importante para a organização é e esse projeto às vezes envolve algumas áreas da, da, da organização e de repente você pegar uma dessas pessoas e colocá-la na coordenação daquele projeto e é uma forma dessa pessoa interagir com ah, várias lideranças é ter uma visão um pouco mais sistêmica da da organização e também ser uma forma de você testar a pessoa, verificar se ela tem condições realmente para ser preparada. Né? E, então você vai tendo uma, uma cumplicidade é, de vários líderes da, da, da organização nessa preparação. Isso vai deixando de ser, vamos dizer, uma iniciativa de um líder, de um chefe, de um gestor, para ser mais um, uma iniciativa coletiva, né? colegiada da da organização, e, e, isso já começa a ser uma mudança de cultura, né? já, já, já vai, tá in, é, vai sendo internalizada no, no, nos hábitos, no jeito de ser é, da, da organização. Então, normalmente, quando a, essa preocupação é, de sucessão ela, ela vai se institucionalizando, é natural que as lideranças incorporem isso e forma mais ampla, né, do que simplesmente uma ação mais isolada pessoal.